Ultimamente muitas pessoas por aqui têm pedido informações sobre esse jogo e a boa notícia é que ele tá cheio de novidades e redondinho para você baixar aí. E de graça né, que é o melhor de tudo. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth hoje eu vou falar aqui com vocês sobre Caliber, que é um jogo muito interessante que eu trouxe aqui para o canal ano passado, bem no iníciozinho dele, né? Do jogo, eu digo, não do ano. Eu trouxe um vídeo sobre ele ali, mais ou menos em junho, julho, alguma coisa assim. Na verdade, eu fui um dos primeiros canais do mundo a falar sobre esse game e primeiro canal brasileiro a falar a respeito dele também. O vídeo que eu fiz aqui, ele teve bastante visualização e depois outros produtores de conteúdo fizeram vídeos a respeito também, normal né como repercutiu bastante muita gente deve ter visto aí e muita gente se inspirou em fazer os seus próprios conteúdos eu joguei esse jogo mais ou menos uns dois meses depois eu dei uma pausa e aí na correria eu acabei parando de, de jogar de vez e tal parei de acompanhar né mas como eu disse, algumas pessoas começaram a perguntar a respeito dele e eu resolvi voltar lá para dar uma olhada e tal. E olha, vou dizer a vocês, tem muita novidade. Eu até me surpreendi, na verdade. Eu digo a vocês que valeu a pena voltar e hoje eu vou falar aqui sobre todas essas novidades para vocês. Mas antes, se você é novo por aqui e curte esse estilo de jogo, de tiro mais voltado para o tático e tal, seja simulador ou arcade, em primeira ou terceira pessoa, não importa, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala apenas sobre esse tipo de jogo, beleza? E para você que está pensando aí em comprar um Xbox Series, um PS5, compre com os meus links que vão estar aqui na descrição, você vai estar tá ajudando bastante com esse projeto aqui, a ele se manter sustentável, né? O valor não muda nada para você, é o mesmo valor da loja e tal, mas me ajuda bastante porque eu ganho uma comissão, ok? Que satisfação, Aspera. Então, senhores, para quem não lembra, o Calibre, ele é um jogo russo de tiro tático, arcade, né? Em terceira pessoa, ele é baseado aí em equipes com foco na cooperação e no planejamento das missões, aí no caso, comunicação, né? E claro que tem modos em PvE e PvP. Até aí tudo bem, nada demais, mas esse jogo, ele tem um grande diferencial. As equipes dele são todas baseadas em forças especiais reais, como é o caso do SEAL, do Grown do KSK, do s -Pack, enfim, várias, as skins são todas bem fiéis às originais, como eu disse, esse é o diferencial desse jogo, é muito padrão mesmo, é uma skin melhor que a outra, inclusive esse foi o motivo que me trouxe a esse jogo, a jogabilidade dele também é muito boa, mas realmente as skins é o que tem de melhor nesse jogo, uma outra coisa muito boa nesse game é que cada personagem é único, né? cada um tem suas próprias habilidades, suas armas e tal, Cada um tem uma forma de jogar para você tirar o máximo do personagem, então você precisa jogar um pouco com cada um para poder entender como é que ele funciona, a dinâmica dele no grupo, inclusive. Como eu disse, eu parei de jogar esse game tem alguns meses já e de lá pra cá foi chegando muita coisa ao longo dos meses. Se bem que nos últimos meses tem chegado num ritmo um pouco mais lento por causa dos conflitos aí com a Ucrânia. Como eu disse, esse jogo é de uma desenvolvedora russa. Mas ainda assim chegaram várias novidades, como uma atualização na renderização de quadros que melhorou ali os problemas de FPS. O game ele apresentava às vezes algum tipo de erro nesse sentido, tinha umas quedas de frames, foi Resolvido um outro problema que foi resolvido foi a questão do registro de dano. Acontecia muito de você atirar no inimigo e um ou outro disparo não ser computado, né? Digamos assim, era bem frustrante na verdade. Foram adicionadas aí novas skins lendárias, que são skins alternativas, que são maneiríssimas também. Teve novo modo de jogo, novo mapa, novas forças especiais, logicamente, já que esse é o foco do jogo, né? Reajustaram algumas habilidades, balancearam as classes, corrigiram bugs, adicionaram novos servidores, enfim. A cada dia o jogo ele fica mais redondinho aí para que a gente possa entrar no jogo, jogar e se divertir de fato, né? Que é isso que a gente espera de um bom jogo de tiro. Eu tenho que dar um destaque aqui para os novos personagens, né, das novas forças especiais que, como todas as outras do game, são incríveis. Os designers desse jogo, os caras, eles merecem uma salva de palmas, sinceramente. Olha essas skins aqui, Guerreiro. Na moral, dá uma olhada nisso aqui. Olha os detalhes, cara. Realmente é incrível. Olha aí, show, né? O novo modo de jogo, ele é o chamado Interception, que é um modo PVP, ele é bem estratégico. A gente tem que interceptar informações, enviar aos servidores inimigos e tal. Mas para isso a gente tem ali uma série de pequenos objetivos, algumas etapas que a gente precisa fazer ali. É bem interessante, é, um novo mapa também foi adicionado. Então todo esse conjunto da obra aí tá deixando o jogo bem completo. Claro que ele também tem os defeitos dele, e aí eu posso dizer aqui que a maior parte desses defeitos tá ligado exatamente ao fato do jogo ser free to play, aparece como um ponto positivo e como um ponto negativo, né? O ponto positivo é o fato de ser de graça, lógico. E o ponto negativo é que existe sempre como você upar o personagem inteiro, em poucos minutos comprando recursos na loja porque a empresa ela quer farmar dinheiro ali né tal enquanto o cara que não pagou ele vai levar muito mas muito mais tempo para poder conseguir comprar com a moeda do game pelo menos é possível comprar quase tudo no jogo com a moeda do próprio jogo né menos mal mas quem põe grana leva uma clara vantagem é o famoso pay to fast Ok é uma prática ruim, todo mundo sabe, mas que muitas desenvolvedoras adotam para poder equilibrar aí essa questão do jogo ser free to play. Como eu disse, o jogo ser free to play é um ponto positivo e acaba sendo um ponto negativo também por conta disso. Mas enfim, isso meio que acaba estragando um pouco mais a experiência de quem quer jogar no competitivo. Porque no cooperativo, no PVE mesmo, é meio que tranquilo, né? Você pode ir desbloqueando seus recursos ali no seu ritmo, sem precisar ficar preocupado, né? Se jogador X ou jogador Y comprou coisa tal, ou... enfim, alguma coisa que possa dar vantagem a ele sobre você, né? Porque ali é um jogo cooperativo, então você não vai se preocupar com isso. O jogo é bem divertido para jogar com squad fechado, com comunicação, a gameplay fica mais tática, é bem maneiro. Vale muito a pena testar, até porque é um jogo grátis, né? Existe aí a promessa de que ele deve chegar aos consoles, primeiro ao Xbox e depois às plataformas da Sony, mas por enquanto ele está disponível apenas nos PCs, beleza? Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam, se vocês gostaram das novidades, se vocês já conheciam Caliber, eu já tinha falado sobre ele aqui há um tempo atrás e tal, comentem aí, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.